Considera a função g que está representada aqui na figura. Dizem-nos também que o ponto de coordenada 2,2 pertence ao gráfico da função que está aqui. E pedem-nos para indicarmos a nossa expressão algébrica da nossa função g. Então, em primeiro lugar, sabemos que o g é uma parábola, logo, é uma função quadrática do tipo g de x igual a ax ao quadrado. Então, temos que calcular o a. Como sabemos, a, equação, a representação gráfica é dada por y igual a ax ao quadrado. Assim, vem que este azinho que aqui está é igual a y sobre x ao quadrado. Temos que o ponto 2,2 pertence à nossa, à nossa representação gráfica, pertence à função. Então, por substituição, temos que o a é igual ao y, que foi substituído aqui, sobre o 2 ao quadrado. 2 sobre 2 ao quadrado dá 2 sobre 4, que é igual a 0,5. Então, já temos o nosso valor de A, já podemos ir aqui à nossa expressão e substituir o valor de A. E assim concluímos que o g de x é igual a 0,5x ao quadrado.